a nossa sopa está pronta a carne está lá embaixo segura aqui que eu vou ver se eu mexo de maneira que apareça todos os ingredientes tá, tá aparecendo olha é. carne tá aqui opa tá quente <risos> Ó, tá pronto agora e asmin vai ser servida né botar no pratozinho dela hum, botar o um macarrão ai tá quente tá quente já daí aqui Pronto, já botei pra tá ela bom. Bota com a colher, acho que ela quer colher Sopa, se si come com colher <risos> <risos> Pronto, Yasmin? Está pronta? Pronto Pronto, vamos aqui Vou deixar aqui pra vocês verem Ela comendo aqui Opa, ela tá na Pronto Ah, que coisa boa, mas cuidado Yasmin Que bom que você gostou. Pronto, bota mais um pouquinho, mas não demora muito. Nossa, a bicha se queima, que a colher fica quente. E Yasmin, sua coleguinha, viu? Você diz a ela que a sopa tava muito boa. Tá bom. eu se você gostou Vou botar um macarrão muito. e uma ervilha Pra você Tá quente Vou pegar um pouquinho de macarrão Um pouquinho de carne